Maravilha, Pedrão. Obrigada, tá viu? Tá certo? Segunda-feira então, a gente semana se vê. Para todo mundo. Eu tô de volta na segunda-feira. Tá, você tá, traz o resultado desse Bahia e desse Vitória. E que seja pra resultado gente. positivo. Tchau, Humara. Jéssica. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, Pedro. A gente vai ficando por aqui. O Bahia no Ar tá terminando. Obrigada por sua companhia. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no trânsito lá fora pra ver como é que tá essa sexta-feira de trânsito tranquilo. Que beleza. Tudo fluindo muito bem em todos os sentidos aí na Avenida Garibaldi. Dia sexta-feira de sol. A gente vai ficando por aqui. Aproveite bastante seu fim de semana. E, cabeleira, aumenta essa música que hoje é sexta-feira. Tchau, beijão.